E aí galera, beleza de nata tá com vocês? Com mais um vídeo, depois de vários vídeos sem facecam Voltamos aqui, porque... Seguinte, vamos assistir aqui um vídeo que não foi criado por mim Já vou deixar bem claro É... mas é de um canal que eu já fiz vários vídeos aqui Ele cria situações dentro do game que parece... É... mano, parece que só é a Rockstar que criou E nesse vídeo... Temos a localização do Nicobelic, mano Sim, eu vou dar o, pay, o play aqui, o vídeo é um pouquinho longo Tem 12 minutos, a gente, então a gente vai assistir esses 12 minutos Lembrando galera, deixa o seu like, comenta Beleza? Comenta aí o vídeo é, Que ajuda no engajamento E também, se você não me segue no Instagram, segue aí, beleza? Eu vou aumentar aqui um pouquinho o som Ó, como a gente pode ver aqui ó é o final alternativo do trevor certo eu vou deixar o vídeo original na descrição também fala de Nico que... uma base vamos ver o que, que vai acontecer não entendi Será ah, que depois que acabou com o Trevor, encontrou essa base? Eu acho que é isso, hein? Ah, depois que você faz isso com o Trevor, o Michael ele começa a acordar. Olha ah lá a localização. Vamos acordar assim, meio assustado. Olha ah lá onde, onde aconteceu o acidente. Olha lá, o Jimmy ligando, né? lá, o Nossa, o como é que é o nome desse doidinho aí? Esse o nome dele, vai. Eu que o Trevor é, ficar lá no, no clube lá, ele fica lá para sempre, tá ligado? E lá, acusou, acusou? Acusou ele de de de, de ter feito aquilo. Como assim, velho? Será que ele vai pegar alguma informação, galera? Olha lá o Trevor. Uma chave, uma chave. Pegou uma chave, olha só. Vai, vai vendo, vai assistindo pra você ver, cara. É como é isso aqui. Olha lá. Pegou uma chave, olha lá. Trevor's Secret ba Base, mano. Que isso, velho. Ai, ai, ai. Ih? Ah, mano, aquele local onde tem algumas fotos e muita gente fala... Eu já até fiz vídeo que tem a jaqueta do Nico. Tem uma foto do Nico Belli, que tal. Não sei se vocês estão ligados nisso daí. Provavelmente sim. Será que é aí que ele tá? Tem essas pegadas também de... de né? Eu não vou falar o nome porque... São palavras não pode ser ditas. daí tava dentro daquela teoria e tal. Do Nico. isso? Olha lá. A chave abriu. Abriu a porta do meu Deus. Olha isso, velho. Olha isso. Vamos ver. Várias posters ali de. Garotas. Sujo, né? A base do Trevor. <risos> A foto da banda de toalha, mano. Como assim, velho? A foto da banda de toalha. Olha isso. Dinheiro e tal. Ó, acho que essa porta vai abrir, hein. Dá pra pegar o dinheiro ali. Ah, não, olha quem tá ali Você viu a foto, né? <risos> ah, todo mundo sabe que o Trevor é loucão, né? Então Refinamento ali, ó Inter Olha lá Trevor Phillips Industries Olha lá, Trevor Phillips Industrial A base secreta do Trevor, irmão, olha aí Caraca, mano, tá descendo. Olha isso, mano, olha isso. Olha ah lá, perigo, câmeras operando nessa área. Como se eu soubesse inglês. Mas aquilo ali é. Já diz tudo, né? Dá para traduzir. Ó, <risos> oh, paraquedas ali. Nossa. Um... Ih, caraca, tem uma prisão, velho. Será que são os, os inimigos do Trevor? São os inimigos do Trevor, olha lá. Peraí, peraí, quem que é aquele? Nossa, já pensou nisso, velho? Ai, ai. Caraca, o cara tem uma prisão subterrânea. Com os inimigos dele presos, velho. Olha lá, olha lá. Chamando ele, chamando ele. Come here, vem cá. Me ajuda, olha lá. Várias armas. <risos> Muito louco, né, velho? Muito louco. Tô falando pra vocês que é esses vídeos são. Quem são esses caras? Eu, sinceramente, não tô lembrado. Vai libertar? Ah tá lá. Ué? É os caras do Lost, o cara do Lost. Como assim? Ele ajudou eles? Entendi. Olha as baratonas ali, mano. Caraca, essa prisão tá bem louca, hein? Luz vermelha. Comida? Cerveja ali? Os barril. Quem é aquele? Aqui, esse é o Nico. Caraca, Michael. Por quê? Nossa, mano de choque. Ah, já sei, já. Ah, ó, tem outro andar, parece, ali. Hum, a é solitária. O Roman! O Roman Bellic, velho! Caralho! Olha o barulhinho que tem. O Roman, mano! Esse daí já foi, né? O que é aquela bolinha lá? Caraca, galera. Olha isso. O que é? Ah, o Bullish Game, mano. Ah, é um... uma piadinha. Ah, as câmeras. A piadinha que tem né no GTA 4. Esse aí já era. Esse aí tá... Esse aí já foi, pô. O cara pegou ó, ali as câmeras de vigilância. Nossa, olha isso, cara. Que incrível, mano. Que incrível. Joga ali os... Olha lá. Ih, ficou travado. Não vai destravar. Aí, destravou. Caraca, será que tem... Nossa. Afunda, hein. Você viu os caras? Mano, tô falando, os vídeos desse cara são incríveis, irmão. São simplesmente sensacionais, aí Ah lá, dá, pra... ah, dá pra ver o sistema de monitoramento. Olha ah lá a foto do homem. Ah lá o re replay do.. Caraca, mano, esse eu não tinha visto, mano, lá Na o que eu tô vendo agora, né, senão, olha ah lá, ó, o, o o Nico, o Roman, entrou dentro do bar, olha o Trevor lá, lá, olha lá, olha lá, o Nico lá. Ah, com quem ele brigou lá, ó, ó, ó. O Roma não tá nem aí, né? Ela tá quebrando o pau. Caraca! Ué, logo ne nesse. Olha lá! Ai, meu Deus do céu! tô acreditando, velho. Olha isso, mano Ih <risos> Oh Caraca, ele passou o Nico, mano No vídeo Olha isso, mano, que louco, velho Aí, ó, quem achava que tava vivo Oh, mano, olha isso. Quebrou a câmera. Ah, preciso de câmera mais, o Trevor partiu. Eu tô escutando barulho de fogo. Olha isso, cara. Olha lá, olha lá, lá, olha onde ele tá? Caraca, que vídeo incrível, velho. Ficou muito bom, mano. Muito bom. Muito bom. É um crematório aí, ó. O cara manda muito bem, fala sério, velho. Olha lá. <risos> Ó, oh, tem todas as faixinhas. O cara coloca tudo, mano. Manjo demais, velho. Ué. Olha aí, velho. Olha aí. aí ah, tem vidro? tá blindado ele tá preso numa no num bagulho de vidro e vai pegar Um Michael também velho Olha isso, mano. Olha quem tá ali. O parça do... Eu esqueci o nome dele. O... O... Como é que é, velho? O nome dele é... Nossa, velho. Cara, que vídeo incrível. Galera, ó. Muito bom, mano. Muito bom, velho. Sério. Muito bom. Bom, enfim. Se gostou, clica no gostei, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo. Incrível. É nóis. Valeu.